Kenzie, meu aniversário tá chegando, eu não tenho nem melhor ideia do que fazer, me dá uma ideia Mano, o único aniversário que eu lembro, Ana, de eu comemorando com os amiguinhos foi no meu aniversário de 9 anos Depois eu nunca tive nenhum, então não sei se eu sou o melhor cara pra indicar, né? E aí galera, ideias de aniversário Aí os meus aniversários nesses tempos eu passo tudo em live streamando. passo com a galera aí Revia usada de bigode mensal, pai, lança Deixa eu mostrar aí, então, Pedro Dá uma olhada no bigode Tô com uma mancha aqui, mano, uma espinha, mas dá nada não, Dei uma parada aqui no do queixinho, tá ligado? Ó. Qual skill será que eu upa nível 1, hein, mano? Eu já vi uns caras upando o E, mas eu não queria upar o Q pra ir pra cima. Não flasha, Britão. Não vai mudar nada você flashar, velho. Vamos, vamos, vamos, vamos, Kidin, vamos, Kidin, vamos, Kidin. Vai, vai, foi. Sério? Não vai não, não, não vai não. Agora eu vou, agora eu vou. Vamos, vamos, vamos, vamos. Agora a gente pode vir, agora a gente pode Pronto, véi. Você esquece fazer a sua gracinha nível 1 aí, Blitão? Pronto, faz a sua gracinha. Dá o seu grab. Vai, grabzinho. Tuque. Vai. Engraçado que o Blitão andou, andou, andou, andou e parece que ele não gravou ninguém, velho. O Lobo eu também não ia pegar nível 3, tá ligado? Eu quero dar bot, hein, mano. Quero muito. Vai, Alistar. Comba, comba, comba Alistar. Comba, Alistar. Uh. Olha o pau pai Paeta boa! É família, fala do nesse, eu tô falando que eu sou main, porra. Tô falando que eu sou main, ué. <risos> Nossa, <risos> tadinho! Ah. Ai, ai. Cara, ele me deu um slow, velho. Tadinho, <risos> aí do que dia. Aí. Ele, olha ele. Caralho! Ah, amor, tem a kill? Eu vou tentar pegar. Vamos pega. Foi muito brabo essa play, velho. Caralho, legal, Tipo, pegar a adaga do outro lugar e matar ele, é, Então pega, chutão um do le Mano, eu chutei o Blitz porque eu queria que ele quicasse no no outro, tá ligado? No caçadinho, mano. Eu vi a oportunidade, só que ele morreu, né? aqui. É aqui o Kindinho. Ele olha o É, que é aqui o Bu. Já dá para mandar pro TikTok, hein? Que é aqui, o sim, ó. Toma. Bicudona. Valeu, mano. Obrigado, é um wiring 22 Valeu, eu Posso ir nela aqui? Tem dano? Pode tem? Tem, E se ela tiver ult? Ah, a gente mata a gente Boa, garoto Matamos mesmo, hein, mano Galera, vocês viram que o ele é roubado Porque eu tô jogando bem de Lessin Então essa já é a conclusão que o Lessin é roubado, mano É um campo muito, muito fácil, tá ligado? Não tem segredo, né? Eu acho que a verdade do Sim é O personagem é difícil, mas o estado que ele está Não precisa ser muito bom e quem é muito bom faz o boneco seu inferno. É, isso é isso mesmo. É que ele é, é, que ele é, ele é, ele é muito ensaboado também, tá ligado, o campeão, mano? Pera, pera aí, pera aí, pera aí, É sério que você ainda não deixou o like e não tá inscrito no canal? Faz um favor e lança aquele comentário. Nem que seja Rosinha, campeão. Não, não, não, não. O que, que é isso, pô? Que que é isso? Eu saio mó bonitinho, vivo, e eu morro desse jeito aí, mano. Com a torre virando auto-ataque em mim, mano. Namora, é mais a... E eu que sou o culpado? Quase, hein, mano. Quase que eu fiz história. Midmia, né, Quindim? Midmia, né? Mia, Mia. Tá Mia, o caçadinho lá, a família. Aqui cima, por baixo aliás. Ah. Salve carai! Mano, tá apagando de Nelson até agora, Trindão Não aprendeu, mano! Não aprendeu, velho! O cara vai ficar apagando de Nelson por quanto tempo, mano? Esse aí é bonecão, viu, Trindaméri, viu? É o campeão mais roubado do LOL atual, sem maldade, aí Tô indo, Kidinho. Sustenta, sustenta. Hum, parece que vai dar uma merda. Caralho! Nossa, eu se que o teclado aqui, viu, mano? Mas foi apertando tudo, velho. Deu boa, deu boa. É, e é é broken, mano. Se eu tivesse feito Eclipse, eu não ia curar tudo isso, tá ligado? Ver sem skin dá menos dano, isso é true, velho. O Graves também é outro boneco sem skin, não dá dano. Empurra ela de novo, empurra ela de novo. Ia ser é engraçado. Ah, Quindim, Olha as brincadeiras aí, irmãozão. Pô, irmãozinho. Poxa, família. Pô, mano. Caralho, galera do céu. Smite por Prime? Pode preparar o sub aí, viu? Valeu, Pedro Banks. Obrigadão pelo sub, meu lindo. Pode falar, pai. Vai dar doideira aqui, viu, aparentemente aí. É. Ai, velho, se eu uso emo Drenar, ia ser lindo, irmão. Tá meio perigoso, se parece, em Kinda. Não, acho que tá suave. Tá suave não. Boa, vocês é bom, mano. Não adianta desviar, Blitão. Não tenta, caçadinho vai ficar ruim pra você, mano. Tô chegando. Não tenta, caçadinho. Que isso? Uai, mano, eu morri de quê, véi? De que que eu matei, mano? De que que eu morri, véi? Vai lá aqui, derrebenta. Calma aí, tá complicado. Caralho, véi. Ó o Kindas, ó o Kindas, ó o Kindas. O cara tá te chamando de script alguém lá, hein, mano. Eu acho que ele tá chamando a Zero, talvez. Não sei, né? Só que essa zero joga bem, mano. Parece que é Smurf essa porra aí. Tá, vou ver se eu tenho um Catarina aqui, galera. Acho que tá na hora de jogar de Catarina e o Kindin vai jungle de alguma coisa. Ó o do Marquinhos, minha namorada deu pro meu melhor amigo. O que devo fazer? Uai, moleque esperto. Se você for esperto mesmo, dá pro seu amigo também, mano. Ah, faz um combo gostoso, velho.